Em 2004 eu, eu fiz vestibular na FSG, me encontrei porque a administração para mim é, caiu como uma luva, entrou no sangue, então isso fez com que eu me descobrisse como profissional. Eu tive a oportunidade de conseguir aprimorar os meus conhecimentos na faculdade e aplicar eles dentro da empresa e consegui evoluir e fui passando por outros outros cargos. Aí em 2010 eu digo, é um momento de eu dar um passo a mais. E foi então quando eu retornei na FSG para fazer meu MBA em gestão empresarial. Então, foi mais um momento especial, porque eu percebi desde que entrei na FSG que isso aqui é, um, é muito mais do que uma instituição de educação. A, a FSG é uma família. A minha mãe, que é a principal pessoa que que me apoiou, e que me apoia até hoje, né? Até os 18 anos ela me disse, tu vai estudar guri." tu não precisa te preocupar em trabalhar porque eu vou conseguir fazer com que tu atinja esse objetivo que eu não consegui e aí eu graças a Deus consegui terminar todo o segundo grau e aí ela disse bom agora agora eu não consigo mais mas eu vou estar te apoiando do mesmo jeito então isso isso fortalece a gente nesse no sentido de ter a família próxima e apoiando a cada decisão e nos momentos mais difíceis eles estarem junto Dando incentivo e buscando com que a gente não desista. É, eu, eu digo que, que existem alguns momentos que a gente nunca esquece na vida. Né? E, e o momento da formatura é um deles. O momento da formatura é algo que não tem explicação. Em que a gente celebra todas as conquistas do tempo que a gente passa na faculdade. E parece que tudo é num passe de mágicas. Quando tu vê, acabou tudo e tu já tá formado, e tu já fez a tua festa e vamos para trabalhar, né? Uma das atividades voluntárias que eu faço, e que eu comecei em 2008, foi na Associação Criança Feliz. Nós fizemos um belo trabalho de gestão, eu entrei, para ajudar eles num processo de gestão da qualidade. A gente passou o ano de 2012 e 2013, foram anos bem complicados. Mas a gente está revertendo isso agora em 2014. E agora em abril, estou entrando novamente na instituição, agora na gestão, assumindo a vice-presidência. Não tenha dúvidas que a gente recebe muito mais do que doa. O, o retorno, o calor humano, o agradecimento. Isso me dá energia para poder fazer mais ainda. E é e gratificante saber que a FSG fez parte desse trabalho todo, me ajudando a me tornar uma pessoa melhor. Meu nome é Leonardo Borges, tenho 39 anos e sou empresário.